É o tubo. Aqui dentro vai uma bucha. Aqui dentro tem uma bucha. Vou ver se dá pra mostrar essa bucha mais na câmera aí. Acho que lá tá dando pra ver lá no fundo, ó. Uma bucha. E agora aqui do lado de cima não dá pra ver ela. Esse é o rolamento. Então a. Aqui agora.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 Essa parte aqui, a antena que ela é despontada, a ponta é feito uma pontinha nela e aqui também despontado E ela é feito o L, dá um L, dá para ver que ela foi feito o L. Aqui, o total dela é 37 comprimento e aqui ela tem uma vida aqui de 8 centímetros.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 para pegar para pegar a morça lá, vamos ver. Vamos ver se tá pegando, mãe. Vamos ver se tá pegando. É, tá dando para pegar aqui a morça. Tá um pouquinho atravessado, mas tá dando para pegar ela. Agora nós vamos pegar a chavinha, que é essa chave aqui, ó.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 nós vamos voltar aqui para cá para nós gravar lá onde estava agora acabou de fazer o hélio então ela acabou de ser feito L. o hélio que o que nós vamos fazer aqui agora agora nós vamos cortar nós vamos cortar ela do mesmo tamanho da outra as duas ela tá igualzinha no mesmo ângulo uma encaixada certinho com a outra Agora nós vamos cortar ela. Nós vamos cortar ela aqui, rapidinho. prender ela na morça, um instantinho e corta.